Oi, pessoal, meu nome é Elise. Vocês podem reconhecer-me por Elise Malumene. Visitei este canal para mostrar quem eu sou. E eu estou muito animado para que você possa conhecer o meu verdadeiro eu, para que você receba dicas e conheça mais coisas sobre mim. Então, subscreva-me no canal Elise Malumene TV, para que você possa assistir mais vídeos sobre mim, sobre as minhas aventuras, imagens e muito mais. A gente debate. Isso. que não é fácil.